Está confirmado, rapaziada, agora. Está confirmado. Não é um vazamento, não é alguém que encontrou ali algumas mensagens escondidas em códigos ocultos de alguma atualização. Não. A própria Valve no Twitter oficial do CSGO acabou de revelar a logo do novo CS. Então, assim, adeus. CSGO Counter-Strike Global Offensive Deixará de existir Em pouco tempo Eu já tinha dito aqui no canal Há mais de um ano Se não há mais de um ano Há quase isso Que o CSGO Deixaria de existir Mas quando eu digo CSGO Eu estou falando Do nome do jogo O CSGO seria portado para a Source 2 E nisso teria um rebranding Ou seja Seu nome e sua logo Seriam alteradas E o CSGO Passaria a se chamar Apenas Counter-Strike Ou então Counter-Strike 2 E a logo? A logo acaba de ser revelada tem League na nova foto de capa Do Twitter oficial do CSGO GO. CS! Esse é o nosso CS E aí, o que vocês acharam dessa nova logo do CS? Eu estranhei, mas gostei O estranhar é normal, afinal, pô Há quantos anos estávamos acostumando aí Com a antiga logo, agora, que ela é diferente De qualquer outro CS que já foi lançado Diferente do CS 1.6, CS Source CS 1, ela é bem diferente é Muito mais cara de um esporte sério, né De algo mais profissional, não que não fosse Mas está com mais cara, inclusive A ESL, logo depois que o Twitter oficial do CS Go mudou a capinha, eles postaram essa fotinha Aqui, desse novo Counter Strike, ao lado do CSGO. Óbvio, essa imagem pode e muito provavelmente é fake. Mas, colocou uma dúvida em nós. CS2 será um novo jogo ou apenas um rebranding do CSGO? Eu, eu particularmente acho que o CSGO vai mudar, apenas isso Vai mudar de logo, vai mudar de nome, vai mudar o motor gráfico Ou seja, será portado da Source para a Source 2 Eu espero também que as skins sejam portadas Lembrando que hoje é terça, dia de manutenção na Steam Então é provável que essa atualização venha hoje à noite ainda Se não hoje, nos próximos dias, eu acho que no máximo TC, Talvez não trocaria jamais A foto de capa do seu Twitter oficial se não estivesse muito perto de ser lançado esse novo CS Ou esse reprinting do CSGO Inclusive ontem à noite, o Don Hassi, que é um cara conhecido na comunidade de CSGO Ele do nada perguntou para o perfil oficial do CSGO qual dia da semana é o favorito deles E eles responderam com esse gif Assim, não consegui entender ainda o que eles quiseram dizer com esse gif, né Mas, se alguém entendeu, comente aí Uma pausa, galera Porque no momento que eu estava gravando esse vídeo O Twitter oficial do CSGO respondeu mais um tweet Com mais um gif da série The Office E aí voltamos àquela teoria que a série The Office Foi lançada no dia 24 de março de 2005 24 de março, essa próxima sexta e sobre aquele outro GIF, que eu não consegui decifrar até então o que o Twitter oficial do CSGO queria dizer com ele. Bem, na descrição da imagem está escrito We are Mac. E óbvio, pode não ter nada a ver. Mas, assim como a série The Office foi lançada no dia 24 de março, o Mac OS, sistema operativo da Apple, também foi lançado no dia 24 de março, porém de 2001. É isso, rapaziada. Adeus, CSGO. Bem-vindo, Counter-Strike. Ou então, Counter-Strike 2, não sabemos ainda. A Source 2 é real e está muito perto de chegar. Talvez até em algumas horas. É hoje, novo banner no perfil do CS.